O município de Rondonópolis recebe até sexta-feira a primeira edição do Sejusque Presente, iniciativa do TRT de Mato Grosso que leva de Cuiabá para o interior a unidade do órgão especializada na conciliação de conflitos. José Lopes foi um dos que conseguiu resolver seu processo. A primeira vez, eles atenderam muito bem, né? Fiquei, fiquei feliz, um dinheirinho a mais é bom, né? Quem também aproveitou foi uma empresa de construções e terraplanagem. Conversei com, com os sócios da empresa e vimos a possibilidade e nos deslocamos até aqui para resolver. O Sejusque presente é uma forma de aproximar o TRT23 da sociedade e também incentivar a conciliação. O projeto ganhou corpo após uma experiência bem-sucedida em outro município. A população ela compareceu em peso e foi um movimento visivelmente de aproximação do jurisdicionado com o Poder Judiciário. Ao menos 125 processos serão colocados em mesa de negociação em Rondonópolis. No lançamento do SEJUSC presente, o presidente do TRT 23 disse que interiorizar o SEJUSC de forma itinerante é um dos projetos de sua administração. A semente, então, está sendo lançada aqui em Rondonópolis e nós esperamos né, que os advogados, conciliadores que são, né, possam trazer um excelente resultado para todos nós. A gente pratica valores como a solidariedade, a empatia, valores indispensáveis para a construção de uma sociedade é, mais justa, né? uma sociedade que realmente tenha a condição de progredir. Vários advogados compareceram ao Fórum Trabalhista de Rondonópolis para o lançamento do projeto que Presente. uma Um olhar pioneiro da presidência do, do TRT 23ª Região, trazendo o Sejus para Rondonópolis. Então, a vez só tem que parabenizar e agradecer esse olhar, essa sensibilidade que o TRT tem com, a, com, a, com o interior. Os conciliadores é, são experientes, a gente já tem conhecimento das, de como é a dinâmica da, da conciliação. É ser bom para todas as partes. É muito importante para Rondonópolis, para toda a região, inclusive. A expectativa é maior do que das outras vezes, porque tem todo o tribunal está envolvido é, nessa iniciativa.